às vezes eu sinto raiva agora paz já passou apenas emerge-se e vai e eu conserto o que se estragou até quando por um toque direi sim, sim, sim até quando terei medo da morte medo de mim hoje sou apenas um homem que compreende e diz não ter compreendido que sofre sem nunca ter sofrido que chora sem derramar lágrimas que pensa estar certo sem estar certo sem ter o centro no centro, o tempo passando e o destino seguindo, sempre à frente. Até quando tem frente? E e a hora? Qual será das vinte e quatro? Afinal qual será a hora final? Lamento pela vida, uma triste despedida, uma perda certa e irreparável. A tristeza vem de lembrar. Qual é o único caminho?